Pela dor de um coração no peito Pode até se ver algum defeito mas não se conhece, não tem jeito Seu gosto ou desgosto Descobrir a gente não consegue O que eu sei por Deus me foi entregue É que quando o coração está alegre Aformosei o rosto. Se bater um ultrassom ou diz Ou até mesmo um raio-x Não pode mostrar se ele é feliz Sou infeliz no mundo. Mas se esse coração for cheio do Espírito Santo, ele então se abre Deus coloca dentro dele um canto. E cantando, Santo, Santo, ele vai vencer. Tanto derrubá-lo Mas ele não cai Muito mais é pronto mais ele se enche Vai cantando glória Deus vai renovando E vai cantando vitória Ou até mesmo um raio X Não pode mostrar se Ele é feliz ou infeliz no mundo Mas se este coração for cheio do Espírito Santo Ele então se abre e Deus coloca dentro dEle o um canto E cantando Santo, Santo Ele vai vencer Santo, Santo, Santo, canto deste coração ferido que é. recebe flechas, mas não, havia sido derrubado, mas não mas é vencido, tanto derrubá-lo, mas eu me cai. Quanto mais se afronta, mais ele se enche. Vai cantando glória, Deus vai renovando e vai dando vitória. Em nome de Jesus, vai se encontrar com o Pai.